É, a gente entra em promoções e publicidade dentro dos canais. Extremamente importante hoje, né? porque eu estou competindo no marketplace do Magalu com mais de 100 mil vendedores. Certo? Eles anunciaram o balanço e tem mais de 100 mil vendedores vendendo lá dentro. A primeira página continua tendo X posições. Nunca mudou. O Mercado Livre continua tendo 50 posições na primeira página. Então, você continua tendo as mesmas posições para um número cada vez maior, então, sim, o Ads é uma realidade e a promoção é uma realidade. A promoção é a única forma de, no meio de 100 mil vendedores, você falar assim, ô Bruno, eu estou aqui, estou fazendo promoção. Porque manualmente ele não consegue triar. Então, isso daí já tem né? o robozinho preparado para receber essa parte e poder lançar isso daí. Então, a gente tem que aderir promoção. Vocês têm que precificar pensando em promocionar. Ah, mas eu não tenho margem, ninguém tem. Eu não tenho, ninguém tem. Alguém tem margem aí para vender, sobrando, tranquila? Ah, pô, vendo com margem tranquilona aqui, nunca tenho problema, boto lá, marcap de 10 e vou embora, né? Que marcap é errado, precificar. O Marcelo Rock veio aqui e falou, mas tem, tem, ninguém tem. Como que a gente faz promoção? De duas formas. Primeiro a gente já precifica mais caro mesmo, para que eu possa aderir promoção. Não tem segredo. Alguém paga a conta. Quem paga a conta do frete grátis? O cliente. Sempre é isso. Então, não tem milagre dentro do negócio. E o outro jogo muito interessante, eu ouvi isso daí, vocês sabem que está rolando a Abrin, né a feira de brinquedos aqui em São Paulo? É a maior feira de brinquedos que a gente tem. Cara, mesmo se você não venda brinquedo, eu acho que é animal você ir passear lá, ir de graça. Vai lá conhecer, amanhã a gente vai para lá. Então, assim, vai lá conhecer, porque é super interessante. Um dia eu estava conversando com o um rapaz da Rasbro, que eu esqueci o nome, que eu sou péssimo de nome, mas estava falando com o rapaz da Rasbro. E aí eu estava brigando com ele porque a Americanas queimava a Baby Alive. Né? Vende barato pra caramba. O valor que eu pagava na Baby Alive era o valor que eles faziam de promoção na Black Friday. Eu queria morrer com isso. E aí eu fui falar com ele. Falei, porra, vocês enchem o meu saco para não baixar o preço da Baby Alive. E os caras estão queimando a Baby Alive, bicho. Olha aqui, olha o print, olha não sei o quê. E bravo pra caramba com ele, a gente comprando o bem dele. E aí ele falou assim, Ale, sabe o que eles fazem? A gente tem negociado, porque ele é uma empresa grande, eu tenho negociado com ele uma verba de bonificação que é um percentual X, vamos falar aí, 6% do que ele compra de mim no ano. Ele pega tudo em Baby Alive. Entendeu? Então, era assim que ele vendia a Baby Alive a R$ reais Ele não estava perdendo dinheiro. Na verdade, ele estava transformando em dinheiro super rápido algo que ele ganhou bonificado. Aí eu falei, caraca, que cara inteligente, vou fazer isso. Hoje, a minha Black Friday é isso. Minha Black Friday é falar, cara, vou comprar 100, me dá 3, me dá 4... Já era, abati, melhorei minha margem, de isso em todas as unidades. Pô, fulano, ó, não precisa me dar a curvar, não. Mas me dá X itens desse aqui, que às vezes é um item que ele gira menos, né? Ele não vai ficar com dó de me dar. Só que se eu vendo esse item, eu tenho a perspectiva de quando isso vira dinheiro para mim. Eu transformo isso no capital. Então, assim, promoção só se faz assim. Não tem jeito de ser tirando da nossa margem. Se alguém tiver a mágica, me conta aí depois. A gente já faz um bem bolado e monta uma consultoria de como vender, como ter margem é, gigantesca aí. né? Quando a gente fala de publicidade, é a mesma coisa. A gente precisa se destacar. E quando a gente entra para a publicidade, um ponto que a gente preza lá, a gente prega isso na UNI o tempo todo. Muita gente olha só o que aquele anúncio trouxe para a gente de resultado. né? Pô, botei milão nesse cara aqui, quanto que ele vendeu? Nossa, mas está muito caro o meu custo de aquisição. Está dando 20% do meu produto, não consigo fazer isso. O famoso acos do Mercado Livre, né? Olha o tamanho do meu acos. Hoje, a gente dilui tá? todo o nosso investimento de publicidade em cima do que eu faturo na conta inteira no marketplace. Por que, que eu faço isso? Porque quando eu analiso. Eu falei de e-commerce, né? Tipo, quando eu falo no e-commerce, cara, se você quebrar a sua campanha do Google e você parar ela, ela não te dá mais uma visita. No marketplace, quando eu paro a minha campanha, se eu já adquiri relevância, se eu já estou bem posicionado, eu continuo vendendo organicamente. Quanto mais eu vendo com a publicidade, mais eu vendo organicamente. Então, quando a gente olha para esse cenário, é uma sacanagem com a minha publicidade eu analisar só o que ela me trouxe de resultado direto ali dentro. Então, hoje, o que a gente faz? Eu invisto e a gente orienta que você invista algo em torno de 3% do seu faturamento do mês anterior nesse mês que aí não tem erro, você está contando com o dinheiro que já entrou. Vendi 100 mil mês passado, vou investir 3 mil nesse mês. E aí você pode precificar já contando com isso, certo? Quem vai pagar a conta? O cliente. De novo, você não vai tirar 3% do bolso. E aí vai da tua agressividade. A gente já viu indústria, cara, com 5%. Na nossa fabricação, eu comecei trabalhando com 7% de publicidade. Eu tinha mais margem, eu queria crescer rápido. Eu queria tirar ela do zero, a gente pode ter o Platinum acho que em 50 e poucos dias, porque a conta já existia, então a gente não precisava nem esperar 60 dias. Entendeu? Então, assim, eu queria ser agressivo nesse caso. Mas você transformado todo é muito mais saudável. Você vai fazer uma gestão muito mais tranquila daquele teu ads. Não vai ficar pausando, tirando, pausando, tirando, coloca. Ai meu Deus, gastou 50 ontem. Jesus, pausa. merda. Né? Aí a campanha precisa de sete dias para começar a performar se é um anúncio que já existe. Precisa de 30 para ele atingir a máxima performance se é um anúncio novo. Isso não é informação inventada, isso é informação dita pelo próprio canal. tá? E estratégias individuais. A gente tem que individualizar o nosso negócio, tanto em fornecedor, quanto em produto, quanto em canal. Alguém aqui tem tabelas diferentes de preço por canal de venda? Levanta a mão. Boa. E quem usa a mesma tabela de preço para todos? Tem que ser o resto, gente. Eu sempre faço essa baliza para ver se tinha alguém com vergonha ali dentro. E não tenho vergonha, tá? De verdade, sim Cara, eu já fiz todas as besteiras universais que vocês imaginarem. Vendendo em 13 anos, praticamente. Então, a gente erra bastante. Mas, cara, precisa ter uma tabela diferente. Não tem como eu vender com o mesmo preço que eu vendo no Mercado Livre e eu vender no Magalu, por exemplo. O frete do Magalu, do frete grátis, é muito mais barato que do que eu pago no Mercado Livre, lá do outro lado. Até pouco tempo atrás eu nem pagava. FB da Amazon. Frete é muito menor, o frete grátis, do que do outro lado. Carrefour eu não tenho que embutir frete. Via eu não tenho que embutir frete. Na verdade, eu precifico. Madeira eu não tenho que embutir frete. A Americanas já tem que embutir uns get -get ali dentro do, do, da Americanas. Então, não tem como eu precificar igual, cara. Se você estiver precificando igual, é por isso que você não vende. E se você falar para mim que você não consegue fazer isso diferente em todos os canais, repense em quantos canais você está vendendo. Às vezes, você não pode vender ou não precisa vender em tantos canais como você vende. Só tá lá para te dar problema, pular um proconzinho, né? Quem já tomou um processinho aí? Levanta a mão. Levanta a mão. Ninguém tomou processo? Ô, oh, Felipe, pô, me salvou aqui, pô. Vai acontecer um dia. Ninguém quer, mas acontece. Entendeu? E quanto mais brecha você deixa, pior. Eu já vendi em 16 canais diferentes. Aí eu passei a entender que, cara, três canais era o que eu fazia o meu 80%. Então, eu não vendo só em três, mas seis muito melhor que a 16.